Eu conheço várias, várias pessoas que têm louças lindas em casa, né? Talheres de prata, não sei o quê. Aí, no dia a dia, eu uso um marinex horroroso, todo riscado. E fala, não, aquela ali é a louça da visita. Você, não, a gente não usa só na visita. Quando é que você recebe visita? Só no Natal. Caraca! Cara, e tu sofre o ano inteiro com essa louça ruim? Né? e só visita que tem direito àquilo ali, seja a sua melhor visita todos os dias. Né? Monte uma mesa para você no sábado. sabe? Eu sei que na correria do dia a dia, né? ah, Priscila, mas eu estou sempre correndo, tomando café. Eu sei que no dia a dia não dá para montar uma mesa bonita, mas sábado de repente dá. Né? E dá para você usar a louça, a louça mais bonita que está lá guardada no seu dia a dia? Dá para usar. Né? Dá para usar um talher melhor. Dá para usar as coisas que você já tem boas para você e não para visita. Dessa forma, a gente mostra para o universo que a gente está aceitando mais, que a gente se trata melhor e que a gente aceita mais coisas melhores e não coisas piores. A gente manda essa mensagem para o universo.